Pra quem gosta de bebida, essa adega daqui é um verdadeiro sonho! E ela foi super organizada por mim, pela minha equipe. Então eu quero mostrar pra vocês algumas dicas que você pode usar, mesmo que você não tenha uma adega desse tamanho. A primeira coisa que a gente fez nessa adega, é, ela é um quartinho, né, feito pra sentar, tomar vinho, ou mesmo vir aqui pegar as bebidas. E como ela tem dois ambientes separados, esse daqui e o de lá, a gente separou da seguinte forma. Aqui a gente colocou vinhos, todos os tipos, separadinhos e organizados. E lá a gente colocou espumantes e champanhe. Porque afinal essas bebidas precisam de temperaturas diferentes para serem armazenadas. Então cada uma dessas adegas, né, cada lado tem uma temperatura diferente. Aqui na parte de vinhos, a gente separou, aqui ó, por países. Então cada prateleira dessa é um país, tá? E aí ficou mais fácil, a gente usou essas etiquetas aqui, que eu mandei fazer no Mercado Livre. E coloquei, aqui ó, por em cada prateleira. Nesse outro lado, a gente colocou champanhe e espumante, né? Como champanhe, champanhe não eram muitos, acho que a gente colocou aqui uma prateleira de champanhe. Toda essa prateleira aqui é só de champanhe, tá? ela tá precisando repor um pouquinho, né? E todas as outras eram de espumante, tanto para cima quanto para baixo, né? E a gente foi separando os tipos, as marcas, assim, mas como era tudo espumante, não tinha muita classificação, era mais pela marca mesmo do espumante. Ou no caso, o espumante rosé, por exemplo, que era um tipo diferente, né? A gente colocou aqui nessas duas últimas prateleiras. Essa adega aqui foi assim, um verdadeiro sonho que a gente organizou, é uma coisa muito linda, né? E eles continuam mantendo essa adega super organizada para o dia a dia deles. É lógico que se você tem uma adega menor, às vezes aquela geladeirinha pequena, uma madeirinha, né? Você também pode fazer isso. Verifique como fica melhor para você organizar, se é por tipo de uva, se é por, por países, se é por tipo de bebida, porque afinal nós precisam de refrigerações em níveis diferentes, né? E organize na sua casa também.